Um dia de vivência só para meninas, com atividades que muitas vezes são estimuladas apenas para o gênero masculino. As oficinas foram de skate, grafite, defesa pessoal, música e arte. Com vocês, Marcela Matos, do Meninas para Frente. Boa noite. É, primeiramente, queria agradecer a todo mundo do Procomum, não só por ter me dado a oportunidade de realizar esse projeto, mas por estar fomentando arte e cultura na cidade. Muito massa. E, bom, o projeto vou mostrar um pouquinho do que foi chama Meninas para Frente é, foi, a gente teve várias oficinas, então a primeira foi a oficina de imagem e identidade com a Carol Fernandes que é essa que está ali depois teve a oficina de defesa pessoal com a Eloise Fruch do Icamiaba que faz diversas oficinas no Brasil né, dessa mesma forma é, aí a gente teve um almoço uma feijoada vegana teve um showzinho da Carol Fernandes durante o intervalo depois a gente teve a oficina de skate, com a Beatriz Vivanco e com a Ilô de novo. E a oficina de grafite, com a Fixa, que é daqui de Santos. Além dessas todas, na equipe a gente ainda teve a Denise Guerra, na, no apoio, na, como mestre de cerimônia. E a Daniele Flaná, cuidando do som. E o Midi, ajudando na cozinha com a gente também e queria agradecer todas essas pessoas né, que participaram, porque a gente é, é uma rede né, que não dá para fazer nada sozinho e sem essas pessoas todas não seria possível fazer tudo isso, né, que um pouquinho do que foi, um dia de vivências, trocas, aprendizado, sorrisos, amizade, empoderamento feminino, em um ambiente seguro, exclusivo para meninas, que acho que o simples fato de ser um ambiente só por mulheres, por si só, já transforma todas que estão ali. A gente aprende mais do que ensina com as meninas. Era, era para meninas só de 10 a 17 anos, mas no fim a gente abriu, acabou abrindo para as meninas não tão jovens também. E queria dizer que o projeto é todo inspirado no Girls Rock Camp Brasil, Convidar todo mundo a conhecer, entrar no site do projeto que Eu vou falar um pouco do Camp, né, que é o que traz a inspiração para esse projeto todo. que é O Camp acontece em Sorocaba desde 2013. E é uma semana onde as meninas têm todas essas oficinas que tem aí muitas outras. Além disso, elas montam uma banda, aprendem a tocar um instrumento, compõem uma música e fazem um show autoral, e tudo isso em meio a todas essas oficinas, elas aprendem também a fazer fanzine, é, a fazer a camiseta da banda, e é um projeto assim que é o que me inspira, de tudo que eu já participei, é aquilo que mais me motiva a continuar trabalhando empoderamento, porque a gente vê o resultado muito diretamente assim nas meninas, é, para enfrentar esse mundo machista, que a gente sabe, né? não precisa nem falar muito. E é isso, queria convidar todo mundo a conhecer mais do Girls Rock Camp Brasil. É, agora em julho tem o Ladies Rock Camp, que é para as meninas acima de 19 anos. É a mesma estrutura do projeto, é, talvez ainda tenha algumas vagas, dá uma procuradinha na internet, quem tiver afim de participar. Porque a ideia desse projeto, né? além de atingir as meninas que participaram diretamente, é atingir toda a comunidade para a gente fortalecer essa rede de mulheres e continuar fazendo projetos dessa forma, aqui, autogerido e empoderando as meninas para as futuras gerações, quem sabe, ser um pouco menos machista E é isso. Muito obrigada a todo mundo que está aí. Muito obrigada a todo mundo que participou, a equipe toda e ao Procomum, que venham mais circuitos. Obrigada. Valeu. <risos>